Meus amigos, o Lobo Fenrir já está em God of War de acordo com algumas informações que eu coletei aqui no canal do John Ford entre também algumas coisas que eu pesquisei com base nas guias que ele passou nesse vídeo dele, entendeu? E é isso que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje, rapaz, sobre a participação do Fenrir Skol e Hat, o envolvimento de Odin e muito mais. Saudações delícias, eu sou Caio Nobre vamos para mais um vídeo de God of War aqui nesse canal delicioso Uhul! E já aproveita também para poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado da ProPlay Energy e comprem lá os seus energéticos em pó coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom meialua 20 Vocês não vão se arrepender, cara, daquela pampada deliciosa nos nossos gameplays aí e deixa a gente aceso durante o dia. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando, cara? Como eu comentei com vocês, eu peguei esse tema lá no canal do John Ford e ele traz algumas coisas bastante interessantes no vídeo dele, cara. Primeiramente sobre o mural do God of War 2018 que a gente vê quando a gente termina o game ali, a gente chega em outro high poder jogar as cinzas da Lao lá no pico mais alto e tudo mais, e aí a gente encontra aquela parede lá cheia de profecias, entendeu? E em uma delas é possível ver o Atreus com três lobos juntos ali Que inicialmente nos faz pensar tipo, poxa, quem seriam aqueles lobos, entendeu? E aí cara, nós temos uma outra informação aqui agora direto do livro de God of War, sim! Caso vocês não saibam aí, eu acredito que todos saibam na verdade, né? God of War 2018 ele teve um livro lançado aí que traz basicamente a história do jogo ali que a gente conhece e também mais alguns adicionais, algumas coisas que eles detalham um pouco mais diferente do que acontece no jogo. E em uma dessas passagens desse livro, cara, o Kratos revela que foram três lobos que o encontraram e o levaram pras terras nórdicas, entendeu? Sendo um lobo branco, o outro cinza e o outro preto e este preto sendo pelo que ele comenta, né, o líder desse grupo, vamos dizer assim. E aí, em uma outra passagem desse mesmo livro, né, quando eles estão ali viajando pro Midgard e tudo mais, e a gente vai encontrando aqueles murais que contam um pouco da história da mitologia norte, a gente encontra murais do Ti, do Odin, do Thor, do próprio Fenrir e tudo mais, eles encontram um específico lá falando de Skoll e Hati, que a gente sabe muito bem que são os filhos do Fenrir, e aí o Kratos, assim que ele bate o olho naquele mural, ele comenta que ele já viu aqueles lobos ali antes. Só que quando ele os encontrou pela primeira vez, eles eram bem menores, e aqueles ali, eles estavam muito maiores do que quando eles o levaram para as terras nórdicas ali, mas ele conseguiu enxergar semelhanças nesses lobos com base naqueles desenhos que estavam ali, entendeu? Então, só nessas passagens aí do livro, a gente já tem indicativos de que Skoll e hat estão ali, entendeu? Obviamente eles já contam essa história pra nós e tal E também o nosso querido Fenrir Já que ele é o pai dos dois Mas nós ainda temos algumas evidências aqui pra poder trazer Calma que nós vamos chegar lá Nós temos um outro livro chamado Lore and Legends do God of War Onde temos uma passagem aí que o Atreus está caçando, né? Porque eles já estão muitos dias aí sem comer Tanto ele quanto o Kratos e tal E ele acaba se deparando com uma matilha de lobos ali Com seus olhos amarelos e tudo mais E eles fazem uma meia lua, vamos dizer assim Oh, que legal, a meia lua que legal, escreve o canal, gente. E eles ficam parados ali, olhando o Atreus, e do nada eles começam a uivar. Só que no momento que eles começam a uivar, o Atreus ele conta no livro aqui que ele começa a escutar um zumbido na cabeça dele, só que não é simplesmente um zumbido de dor. Ele fala que é uma coisa assim, que ele reconhece, que ele entende, entendeu? Que parece que ele já ouviu isso antes. E aí os lobos ficam uivando aqui, pelo que diz no livro, né? por volta de um minuto, até o momento onde o Kratos chega e espanta ali os animais todos, saca? Então assim, mais um indício aí da ligação do Atreus com os lobos, o que já era de se esperar, né, já que a gente sabe que, de acordo com o final do God of War 2018, ele é a reencarnação do Loki. E aí, cara, eu trouxe essas duas passagens desses dois livros aqui pra vocês pra poder dar uma contextualizada no assunto, mas nós temos mais algumas informações aqui agora do próprio jogo pra poder trazer. Porque depois desse encontro do Kratos com os lobos que o levam ali pras terras nórdicas e tudo mais, cada... Um aí segue o seu caminho... E chega num ponto da história onde o Odin procura e encontra esses lobos, começa a lutar contra eles ali e acaba por encurralar tanto o Skull quanto o Hachi, fazendo o lobo Fenrir ficar ali acuado, entendeu? Porque poxa, tá ameaçando os filhos dele e tal. E o Odin acabou colocando ele em uma posição de não poder fazer nada, preocupado com que algo possa acontecer com seus filhos. E aí, cara, o Odin acaba levando Skoll e Hati presos e, possivelmente, o nosso querido Fenrir também também deve ter ido, entendeu? Porque ele não ia soltar o Fenrir e deixar ele livre ali e tal E só prender os filhos dele e deixar o lobão tentando tramar alguma coisa depois Eu acho que ele acabou levando o Fenrir junto E nós temos uma história do Mimi no God of War 2018 Que fala aí do Skoll e do Hatt quando eles foram capturados aí pelo nosso querido Odin E no início desse diálogo ele fala de um ser chamado... Ruvitnir, que ele descreve como sendo o nêmesis dos deuses. E aí, dá pra gente poder entender que ele só deve estar tá falando do Fenrir, entendeu? Porque esse lobão ele vai ser o responsável por matar o Odin no Ragnarok. A gente sabe também dessa história aí. E eu vou deixar rolar agora pra vocês esse diálogo completinho do Mime, porque além disso daqui que eu acabei de falar, ele passa algumas outras informações bem interessantes. Confiram aí. Você conhece a história de Skull e Hat, os aralto é e o dia e da Noite? Ah, sim, os lobos gigantes. Sim, sim, eles nasceram do lobo Harufloitner, um grande inimigo dos deuses Aizir. Odin os capturou quando filhotes, prendendo num canil em Asgard para não ter um inimigo longe. Mas quando o sol e a lua se rebelaram ficando imóveis, Odin aproveitou Esco e Hati. Com sua magia antiga, ele lançou os lobos nos céus e a perseguição começou. E a caça vai durar muito, mas não é eterna. Pois Skoll e Hachi estão destinados a capturar e devorar sua presa. E esse dia será o Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses. Mas o Ragnarok vai ser a ruína de Odin. Não vai? Por que ele soltaria os lobos se isso vai realizar a profecia? A questão é essa, rapaz. O motivo sempre é o controle. Os lobos determinam o início do Ragnarok. E agora ele controla os lobos. Ele tem mais chances de vencer uma batalha com o cronograma em mãos. Pois é, meus amigos, muitas informações interessantes aí que o God of War 2018 entregou pra gente que nos fazem pensar. E a grande parada agora é o seguinte, como e por que esses lobos vieram do futuro? Já que o Atreus é pequeno e tudo mais ainda, não poderia ter gerado eles. Ou então, vendo isso daqui, eu pensei o seguinte, vocês lembram daqueles vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre já existir um Loki na história do God of War ali, por conta daquele negócio de alguém ter atrapalhado de fazer aí o Mjolnir, ter atrapalhado de fazer aí o Leviatã e matado o Brock. Se vocês não assistiram esses vídeos, galera, vai aparecer aqui no card pra vocês. Cliquem aí depois de terminar esse daqui e confiram lá que são duas histórias muito interessantes. Então, levando em conta que pode já existir um Loki já nessa história, no tempo presente ali do Creed dos do Atreus esses lobos já podem sim ter sido gerados de alguma maneira, entendeu? E o Atreus, sendo o Loki, pode ser que tenha uma ligação com esse outro, que pode ter vindo do futuro. É, são coisas que dão muito nó na nossa cabeça, que só o God of War Ragnarok vai explicar pra gente, mas são possibilidades interessantes se pensar, vai dizer que não. E assim, cara, eu acho que tá muito claro que esse terceiro lobo, que esse terceiro animal citado aqui na história do Mime e nessas passagens do livro que eu comentei com vocês, é o Fenrir, mano. E ele já deve tá lá em Asgard e é bem provável que a gente encontre o um lobo. Bom aí nessa história Apesar de ainda não sabermos Como eles estão ali Como eles foram parar ali Já que o Atreus ainda é pequeno e tudo mais O que a gente sabe É que o nosso querido Kratão Influenciou nessa história aí Ele influenciou na profecia, ele influenciou em como as coisas estão andando ali desde o God of War 2018 na mitologia nórdica. Como o próprio Mimir diz, né, cara? A profecia não contava com ele. E agora nós sabemos também, de acordo com o diálogo do Mimir, que o Odin ele controla o cronograma do Ragnarok porque ele tem o Skoll e o hat presos que são um dos responsáveis por dar o start do Ragnarok também, comendo o sol e a lua ali, aquela história que nós já vimos no God of War 2018. E aí, isso é outra coisa que nos faz pensar também, o que que esse velho danado tá planejando, rapaz? Mantendo esses dois lobos presos ali, alimentando ainda mais a raiva do Fenrir, entendeu? Porque a gente lembra na mitologia nórdica que o Fenrir, ele fica pé da vida com o Odin e promete matá-lo depois que eles prenderam ele com a Gleipnir e eles ficaram rindo do Fenrir e tudo mais. E só de ele estar com o Skoll e hat presos, como o Mimi falou Aqui já deve estar atiçando a raiva do lobão aí há bastante tempo também, né, pessoal? E tem mais um ponto também que eu esqueci de comentar. Junto dos lobos, quando eles levaram o Kratos para as terras nórdicas lá, tinha uma mulher encapuzada com ele que ordenou que os lobos o levassem para lá. Só que a gente ainda não sabe a identidade dessa mulher misteriosa. Pensando assim de supetão de imediato e tendo em mente que ela deu ordens para os lobos, entendeu? Eu pensei de prima assim, cara, na Angry Boda. Por ser a mãe do Fenrir e tudo mais ali, entendeu? Ela pode ser que tenha um controle sobre eles. Por conta disso Ou então até mesmo a própria Laufei porque a gente sabe muito bem que ela teve grande influência nessa jornada do Kratos e do Atreus. Nada aconteceu por acidente ali, entendeu? Tanto é que o próprio Cory Barlog fala em entrevista que a Lao ela marcou todo o caminho, justamente para que o Kratos e o Atreus encontrassem aquele bendito aquele mural lá, contando toda a história deles. Então esse é mais um mistério aí de God of War que eu torço demais que eles se aprofundem no God of War Ragnarok e eles expliquem muitas coisas pra nós, entendeu? Até mesmo quem foi essa mulher misteriosa aí que ordenou os lobos levarem o Kratos pras terras nóticas de forma que ele iria influenciar no Ragnarok em tudo o que aconteceu dali em diante, entendeu? Porque Provavelmente, cara, ela sabia. Eu acho que foi proposital levar o Kratos ali para aquelas terras, para que ele pudesse influenciar na história de alguma maneira. Como eu acabei de falar, nada é por acidente nessa história de God of War, eu acredito. E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, que que vocês acham de tudo isso que eu passei para vocês, cara? É muita informação, eu sei. Comentem aqui embaixo o que que vocês acham, se vocês já tinham visto algumas dessas informações aqui, se vocês têm algo para poder complementar também. E novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sininho para não perder próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera!